O nível absoluto não tem começo nem fim, é fora do tempo e do espaço. Por exemplo, no paraíso, o tempo e o espaço não existem. Assim, o status tempo-espaço do paraíso é absoluto. As deidades do paraíso alcançam esse nível existencialmente por meio da trindade. Mas esse terceiro nível de expressão unificadora da Deidade não está plenamente unificado experiencialmente. Quaisquer que seja o momento, o local e o modo como funcione o nível absoluto da Deidade, os valores e significados paraíso absolutos são manifestados. A Deidade pode ser existencial, como no Filho Eterno, experiencial, como no Ser Supremo, associativa, como em Deus, o Cétoplo, indivisa, como na Trindade do Paraíso. A Deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A Deidade é invariável e caracteristicamente divina. Mas nem tudo o que é divino é Deidade necessariamente. Ainda que esteja coordenado com a Deidade e tenha a tendência de estar em alguma fase em unidade com a deidade espiritual, mental ou pessoalmente. Divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade. A divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. E ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso. Pode ser imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e no espaço. Ou pode ser relativa, nem perfeita ou imperfeita, como em certos níveis de relações existenciais experienciais de Avona. Quando tentamos conceber a perfeição em todas as suas fases e formas de relatividade encontramos sete tipos concebíveis a perfeição absoluta em todos os aspectos a perfeição absoluta em algumas fases e a perfeição relativa em todos os outros aspectos os aspectos absolutos, relativos e imperfeitos em combinações variadas a perfeição absoluta em alguns aspectos e a imperfeição em todos os outros a perfeição absoluta em nenhum direção e a perfeição relativa em todas as manifestações, a perfeição absoluta em nenhuma fase, uma perfeição relativa em algumas fases e a imperfeição em outras, a perfeição absoluta em nenhum atributo e a imperfeição em todos eles.